tigo dentro do t é Esse corpo análogo para não desistir de mim nunca Que, a gente, que eu preciso não é gritar e saber assim público Porque quando o amor ele é só mim Eu sei, mas as pessoas precisam saber que eu tiro Olha é, é porque você você partilhar de um feminismo que não habita esse meu corpo Como habita o meu corpo, como a minha mente gira na fação que sai essa harmonia de ódio, de amor ela, ela passa a minha boca. Então, muitas vezes, às vezes eu não quero nem te machucar, mas já saiu, ó. A água é tão grande, a água é tão que teve, a minha, a tua e a nossa, que às vezes é muito difícil gostar de mim, eu me amar como eu sou. E me amar como eu sou é partir do princípio que eu não vou me mandar, eu não vou me encaixar, não tem que eu dizer assim, feminino, para ninguém foda-se, roupa até a porta, e embora. Mas vou saber que aquela companheira certa, fiel, como a Naua, como o Cris, como o Cidinha, como a Janinelli, vão dizer, volta, gata, a gente pode recomeçar. <risos> é, e aí, é, versos livres né, que aprendem no decorrer, desse processo de da palavra tem poder e o que vem, passa por nós. É, a, o tambor, a, ele conecta com nós aqui na Terra, e conecta diretamente com o que eu acredito que é um ancestral, né? E a gente construir esse ativismo feminista, antirracista entre nós mulheres, e potencializar as mulheres, às ruas, a tocar e gritar as suas doloridades, né? Porque a gente grita por as nossas dores e pelas dores coletivas que atravessam todas nós. É, e pensar nesse potencial de como é hoje, a gente está aqui falando sobre isso, reverberando nas nossas crias, né? Porque nós é nossa, a gente precisa de uma aldeia para cuidar das crianças dos nossos. A gente resolve ter e, e ver como reverbera e como a gente enraiza né, uma das outras, a gente se conecta. E o ativismo feminista, antirracista, ele potencializa... A todas as mulheres, sabe? Mas elas, elas são tocadas, muitas vezes, partindo da coletividade, mas também do individual, né? Porque assim, o ativismo, ele me salvou. isso logo cedo. Ele me salva todos os dias. E, e, o, o, e qual é o formato de, de arte, né? O que é o ativista ser é um ativista feminista te racista? O que é, né? Que bagulho doido é esse, né? Aí você diz em casa, não, eu sou feminista, não me lembro, tu já é feminista, tu já é preta, mas só é feminista, agora é sapatão, e agora o que mais, hein? Como é esse rolê que você vai agregando? Porque quando a gente está em, em coletivos, e na pegada assim como tipo, a produtora e outras companhias que porque todos nós somos maravilhosas, né? E aí, quando a gente tá nos ambientes de percussão, mistas é uma outra pegada, mas quando você vem para liberar os corpos através da arte, né? através da música, do cinema, da poesia, também da escuta, né? do, do corpo, da dança, todas essas esferas do ativismo feminista antirracista. E eu vou sempre né, gritar esse processo e essa fala antirracista, porque é, é daí que parte a minha luta, sabe? Assim, o ativismo, ele precisa, não, ele tem que ser racista porque me dar tesão de chegar ali e tocar aquele tambor e gritar por mim e pelas outras, né? Chamar as companheiras bem ir a luta. É, e como é que a gente consegue, também, não se degladiar nesse universo, né? Porque quando eu fiquei muito, muitos castelhos subiram e desceram assim, na fala das minhas companheiras, né? E Letícia, quando olhou pra dela e disse assim, minha irmã, pensei que você era rica. E tudo que eu tinha pra dizer, eu porque eu fiquei noiando esse linha ali, dizendo, é minha irmã, porra, velho. Como é que essa mídia digital capta a nossa imagem e ela diz o que ela quer a partir do que elas estão vendo, né? E aí a gente cria esse imaginário do que é o capitalismo sobre nossas vidas. E a gente queria se imaginar de porra, para poder fazer a TV, mas eu tenho que ter a grana e eu luto contra. Sabe como é que é um negócio que fica meio dando uma parada muito, muito profunda mesmo, né? Que é, é, é usar a nossa imagem, potencializar para o mundo, todo mundo falar, mas ninguém acreditar aquela pessoa. Ninguém mudar uma roupa hoje em dia. Né? De Adelaide de Partido, de Flora, de falar a poesia. Essa poesia aqui é da companheira, né? esse toque, essa música. Como é que a gente consegue atravessar umas as outras? É dizer a poesia da companheira, dizer essa poesia de fulana Como é essa não apropriação também Desse ativismo nosso para o mundo aí fora Para as companheiras que tocam Outras vertentes que não são feministas Cantarem as nossas músicas E por muitas vezes dizer como, não, não partir de onde veio né? Esse apagamento nosso também Contra ativistas, contra arte Que a gente faz com o público específico Mas e mais específico Porque eu quero falar sobre violência Para o violcó para os não, Zocó, para as mulheres, para a sociedade, para todas as corpas, né? Porque a pegada é essa. Eu quero construir esse ativismo a partir de mim, mas muito a é partir para desconstruir mas... e se, se né? Eu quero desconstruir a partir de mim, mas que rebata nele, né? Como é que essa arte vai conseguir dialogar? Eu acho que a gente cresce muito nas zonas de diálogo, as imensas coisas que a está fazendo, mas é uma forma que a sociedade, a gente consegue... Ser incisivo, a gente consegue chegar para o reto, chegar na história é com arte, né? Você gruda uma música na cabeça ela vai passar 24 anos. Vou nem dizer qual foi a música na minha cabeça, eu vou olhar para ela e vou dizer, minha irmã, <risos> né? E aí a, a gruda é chiclete, é, é a, a poesia que você escuta a estética, né? Qual é a estética do ativismo? Vai perguntar essa vez como é, Dudu? Estética do ativismo feminista de racista, esse bicho, ó, não tem, ó grupo, cada pessoa, cada corpo vai botar a sua energia e vai transformar aquele universo naquele momento, né? E aí uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito tocada também foi a companheira quando ela fez a performance aqui de palhaço assim. Tocou-me com... Poxa, eu nunca tinha participado de uma aula da TV onde eu me permitiria tocar a minha própria criança interior e me emocionar, dar gatadas, Isso E é nossa forma de denúncia também, né? E aí vem a, a, a, a, a, os outros olhares. A gente está aberto para outros olhares, para ativismo, para as formas de arte. Né? É quando eu, o quando eu, pai era agindo assim, enfim, essa minha copa. Alguém já viu meu clipe? Sabe como é que eu faço? Como é que é minha poesia, que ela botou lá, lá com a gente e teve essa troca maravilhosa da poesia, que dialoga também, da rima, né? E aí, é, de se permitir. E a gente também, eu estou muito desconstruído assim, eu sou ativista, mas eu não sou só ativista do tambor. Eu sou ativista da forma e da maneira que eu queira ser no universo. Tem dia que eu vou querer tocar, tem que eu só vou querer cantar, tem que eu vou querer dançar, tem dia que eu só vou querer poemar, tem que eu não vou querer fazer nada. E me permitir também a isso, né? A isso. E de também a luta, a gente tá tão cansada, eu acho que esse encontro ele vem pra me dar, tô falando é, pessoal, porque o pessoal também é muito bonito, vem me dar uma energesia, e me reenergia, ajuda a luta, é Essa conversa ah, maravilhosa, Ju. Pra luta, né? E ver outros formatos de luta, né? Que a gente pode fazer outros formatos de luta. quando a minha companheira, o atrás, a preocupação da gente começar a fazer um grupos entre nós para escrever esse projeto. para hackear o poder. Essa história minha é tão velha, mais velha do que eu. eu, vou dizer assim: minha gente, como é que vai ser o plano de guerra? para hackear o poder. A gente vai conseguir fazer isso quando a gente hackear e tiver no sistema. Né? A gente se infiltrasse assim, nesse sistema. Ou uma branquitude copita. Eu me lembro muito das histórias do Hebron, né? Eu ficava conversando com, com a Jane assim, como Cris, dizia, dizia, como é que vai disparar esses negócios, hein? Eu queria ter essa máquina. Vai? Não tem, a gente não tem. Tá lá naquelas ilhas lá, tem umas ilhas. Tem umas ilhas que tem lá todos os negócios do grupo que vai para todo mundo. Eu quero uma ilha feminista para disparar o mundo tudo. Como é que a gente começa a falar nesse local também, né? pessoal ativista feminista. Que eu faço essa, essa educação, né, educação popular também através desse processo, que eu dialogo com toda a sociedade. Mas como é que eu faço esse processo também sem conseguir ser afetada? Ei, né? Como é que a gente se protege também desse universo? dessas doloridades que nos atravessam todo, todo, todo o tempo. E aí dizer que a gente precisa potencializar os instrumentos, mas potencializar os nossos corpos também, né? Porque a gente viu hoje a historicidade de todo o nosso movimento, enquanto Batucada, enquanto é, Luka das Pedras de enquanto dança, enquanto música, enquanto love, enquanto... Enquanto a gente vê essa sala dialogando com tudo que a gente potencializou hoje, mas que vamos potencializaram antes de nós, né? Porque olhar para para, como se diz, né? olhar para trás e mirar o que está dizendo. Se foi feito, fortalecer o presente para seguir para o futuro. São com a fala. É, e às vezes a gente se permitia ter outras formas de relatoria, né? Porque a forma que eu vejo, levesse fazer relatoria de um tempo para cá, era algo não imaginável para mim, para minha cabeça, né? É ver esse dia fazer relatoria através da poesia, era algo inimaginável na minha cabeça, né? E aí a gente vai vendo como são outras formas, a gente são, como a gente tem é, se potencializado, que a gente tem mudado a estrutura heteronormativa, né? que é sobre isso. né A gente tem tomado esse lugar da escrita também, da fala e da forma de se expressar para o universo. E aí continua, né? Aí ela se perde, ela se acha, porque o governo se perder e se achar o tempo todo. Né? E não fica perdendo o universo. É sobre isso. É, então potencializar também como é que a gente vai fazer com que as outras companheiras e outras gerações, para trás e para frente, sintam tesão em fazer ativismo. E aí como é que a gente faz, o é, conversar e dialogar com outras formas que já se foram e fazer com que a gente consiga renovar esse ativismo com a juventude, com as mulheres idosas, com as mulheres de meia-idade, a gente consiga fazer com outras mais, sendo-se esse local de perto, se queiram construir esse local com a gente, né? A gente vê aqui 40 mulheres potência, porretas mesmo, assim, de triquita, embuncetadas, querendo fazer a revolução através da arte, mas, de certa forma, a gente já se conhece. Né? E como é que a gente pensa um lugar de acolhida, não, mas de vamos conversar nos territórios sobre o que ativismo com as mulheres, porque a gente tem, tem mais mulheres pra luta, né? Porque a gente é artista, não é só artista no 8 de março, né? Não, é Não, não é, não é no, no 20, né? Não, ué. A gente é ativista todo o tempo, porque faz parte da nossa existência, pô. Isso é que leva pro trabalho, pra casa. É manual, é cantar e Manuel é saber o refrão, né? Já cantou porque eu não permiti, né, tá? Ah, saber o refrão, porque já é tão natural pra gente, vivendo esse processo e sendo que a gente é ativista que isso perpassa no a gente está. Então está na minha casa, no meu trabalho, está na rua, está com minhas companheiras, está com aquelas que não são companheiras que também veem a nossa, a, nossa, a nossa energia e nossa arte fluir no universo. Mas assim, eu fico nessa, nessa troca, né? Para a gente também pensar nesse lugar também da né? não disputa. Porque às vezes estar tá no lugar de fala, das companheiras que foram sempre negados a fala, nos veem como um lugar de disputa, né? Num lugar assim, se eu não for, porque tu vai? porque não vai eu? Ou porque eu não sei tocar, tu toca melhor do que eu. E a gente também descongiu, porque isso é o processo do machismo, do patriarcado e do racismo. Colocar nós, mulheres, é a luz da gladiose. E esse negócio, não, uma fala e me representa, não, mas aí, pode dizer assim, mas eu acho que você não me representa, vai dizer assim, tchau, Matek, é isso. E como é que eu vou repensar nesse lugar, dizer assim, podemos e todos, podemos dialogar. Hoje vai eu, amanhã vai tu e a gente vai trocando essa, essa energia. Vamos pensar também como é, Letícia trouxe é, ontem, como a gente é hackeada né, na nossa fala, na nossa forma de fazer tecnologia ativista, como essa branquitude aí né, fascista pega esse nosso momento e transforma em dialogo com o nosso povo na periferia. E eu não consegui acessar esse povo, eu não consigo tocar, eu não consegui tocar em algumas pessoas da minha família. E aí. É, Sabe o é eu desconstruindo de todo dia, porque eu digo uma coisa na casa, na sociedade racista e diz outra. Aí, vocês me desculpem quando for pra fazer o processo pra caixinha, viu querido? Ou é para feminista, ou você pega suas três já pode ir. <risos> É, é, porque as deusas fazem, eu, eu criei duas meninas, uma com vida com 17, anos assim, agora tu que vai pegar é um o macho, vai ver se tu é boa meio feliz, o é que é que vai dar aí, provação, bicha, vai dar, é, é, é e aí agora chegou nesses 5 minutos mesmo, e eu queria muito agradecer essa partilha, e é isso, né, é isso, galera,